A segunda turma do TRT de Mato Grosso negou o pedido de indenização da esposa de um vaqueiro que morreu após ingerir veneno no trabalho. Os magistrados entenderam que a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, que tomou por conta própria algo que não conhecia. A viúva do trabalhador contou que no dia do acidente, o marido chegou em casa, que ficava dentro da fazenda, com um frasco de bebida. Ele disse que tinha encontrado no alojamento dos peões e que era cachaça. Alguns minutos depois da ingestão, o trabalhador começou a passar mal e morreu. A esposa argumentou que na fazenda não havia local adequado para armazenar os agrotóxicos. No entanto, a vara do trabalho de Primavera do Leste concluiu que não houve culpa da empresa pela morte do trabalhador. A segunda turma do tribunal manteve a decisão.